Nossa língua, nós, nossa língua Boa noite, está no ar o Nossa Língua Portuguesa Hoje com uma entrevista realmente importante com Chico César Cantor, compositor, que canta as coisas da Paraíba, da sua Paraíba E do Brasil e do mundo, por que não? Chico que é universal, sem dúvida nenhuma Ainda no programa de hoje você vai ter Lulu Santos E também o querido e saudoso Gonzaga Júnior. Não saia daí. Daqui a pouquinho eu tô de volta. Portuguesa, nossa língua. Portuguesa, nossa língua. Nossa língua, nossa língua. Portuguesa. Nossa, nossa, nossa, nossa língua. língua. Nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua nossa língua, nós, nossa língua nossa língua, nossa língua, nossa língua nossa língua, nós, nossa língua. Eu vou conversar agora com. Chico César, nem preciso falar quem é, porque todo mundo te conhece, o Brasil te conhece e te admira muito. E eu acho que você já, já ficou de vez, né? Tua obra está muito bonita, muito bonita mesmo. E a gente quer falar dessa obra, centralizar a conversa nesse último disco que você fez, beleza, mano, depois a gente vai mostrar melhor. Vamos falar um pouquinho das músicas do disco? Vamos, vamos. Quer dizer, antes de começar, eu quero dizer que eu estou lisonjeado com as é. suas palavras. Tem uma, uma busca mesmo, né? uma procura. É... Eu quero poder fazer sempre música popular, canção, música de rádio. Né? E sem menosprezar as possibilidades de, de, de investigação que há dentro desse suporte que é da canção. Né? Ou seja tem a ver com o que eu disse aqui, dessa coisa bem ampla que você faz, que tem, você é, é, é, você é Brasil, né, e Brasil e é, ao mesmo tempo o mundo, quer dizer, você tem desde a temática lá da Paraíba, a gente está vendo aqui nesse disco, né, de Catolé do Rocha, tua cidade tão querida, até Malarmé que está nesse disco citado aqui, e a Benazir, lá do outro disco, né? Benazir do... Bhutto, lá do uh, Paquistão, do Paquistão né? e tanta coisa que você cita, que é uma referência impressionante, é um negócio assim, eu falo para os meus alunos, Chico César é a intertextualidade, o cidadão precisa estar no mínimo bem informado para entender a tua obra, não é? Ou eu estou exagerando, ou é isso mesmo, como é que é? Por ser canção, e, e é, isso é que eu acho que me, me surpreende, eu imaginava que o sujeito precisava estar realmente é, informado, ter lido e tal, mas depois que eu saí fazendo shows pelo Brasil inteiro, interior da Paraíba, do Rio Grande do Norte, Mato Grosso, é, encontrando o pessoal que trabalha na roça, é, vaqueiros, boiadeiros que vão aos shows, eu vi que não. Eu vi que é. não, que, quer dizer, cada um tem a sua própria informação e o seu jeito de, de, de ler, tem a sua leitura. Né? Obviamente que há citações é, que uma pessoa não vai perceber. Por outro lado, é, há coisas no meu trabalho que algumas pessoas veem que eu nem... Que, eu, que, que não foram intencionais No final da música Beiradeiro Que termina com são sons de sims que Não, uma contudo Uma moça chegou para mim certo dia Se derramando, Joyce, é puro Joyce é. Né? Eu, Joyce Pasco, Pascovitch Não, Joyce, James <risos> Joyce E tal, eu não sabia E, ela, e, e aí ela falou Não, o tal livro dele termina com Exatamente com essa coisa Dos sons de sims E tal, eu falei, gente, eu, eu não sabia Hum. Né? então já havia ali uma, uma coincidência e há muitas coisas dentro do meu trabalho que muitas pessoas percebem e porque elas têm aqu aquela informação né? e elas trazem essa informação para mim né? eu tenho uma interpretação muito maluca da música Yu Yury que um rapaz fez para mim A música só tem duas palavras Yu, Yury e tem e aí complementa-se com Popov né? que é o baixista de Minas e Gagarin que era o cosmonauta né? russo e aí o rapaz fez uma interpretação de páginas, né, é, e o um como o outro, a pessoa de não sei de que, que não é você, é, e, e fez uma... E tem sentido, e é? tem sentido, eu nunca tinha pensado, eu tinha pensado só no som, mas ele pensou no sentido. É aquela coisa que o poeta, a partir do momento em que solta a obra... Perde a propriedade e fica sujeito a todas as análises, né? É verdade. É, neste, neste disco aqui, que é o último, que é o Beleza Mano, eu até disse para você uma vez que tinha visto o disco em Portugal, nem você sabia que ele estava lá, lembra? Você ficou é. feliz da vida? Como é que ele está indo em Portugal? Está indo bem. Tá indo Como, é bem. É Como é que é essa coisa para o português? Como é que é esse teu texto para o português lá? Como é que o... é? O, o meu trabalho, e não só o meu, mas da, da, da minha geração, o trabalho do Zé Cabaleiro, que também trabalha bastante com a, com a palavra, do Lenine, é, do Carlinhos Brown, né? são trabalhos muito bem recebidos na, nos países de língua portuguesa, né? especialmente nesses países, por, por causa ah. das investigações, os jogos de palavras, né? a, as palavras novas que nós trazemos para a língua, né? o tratamento novo para palavras já muito conhecidas, né? Então, lá em Portugal, o, o meu trabalho é super bem recebido. É, no próximo bloco, eu quero conversar com você propriamente sobre o disco, eu vou já preparar aqui um, um aperitivo, que é essa coisa bonita aqui, dessa espinha dorsal aqui, que termina aqui na espinha dorsal do mim, né? A gente vai falar Sim. um pouquinho desse do mim, né? E daqui a pouco a gente volta, eu vou falar de regência verbal, depois eu volto a conversar com o Chico. Nossa. Você usa o verbo chegar muitas vezes por dia. Afinal, eu acho que todo dia você quer chegar, né? E você quer chegar a ou você quer chegar em? Que história é essa? Eu vou pedir a você que preste atenção numa canção que o Lulu Santos vai cantar para nós. Veja o que acontece com o verbo chegar. Depois a gente vai mostrar uma outra. Mas antes, veja lá, Lulu Santos. Vamos ver. Tanta certeza no lugar. Essa canção se chama Um Pro Outro e o Lulu disse a certa altura chegar a nenhum lugar. Chegar a nenhum lugar. Agora compare com o que acontece numa outra letra. Quem vai cantar pra gente é o pessoal do Camisa de Vênus. Vamos lá. Agora a Eu vou o maior Essa canção se chama Chambor. Os mais jovens talvez não saibam, mas era um baita carrão que tinha um motorzão né? E a letra fala disso, a letra fala dessa época, da época de 63, pré-golpe militar e tal E lá, pelas tantas, a letra vai dizer o quê? Né? Lá pela Santa não, logo no começo, aliás, né? um dia meu pai chegou em em casa, na canção que o Lulu cantou pra gente, né? Chegar a. E aqui, chegar em. A história é a seguinte: o nome disso é regência, não é? Regência verbal, a relação que se estabelece entre o verbo e os termos que com ele, o verbo tem relação. A preposição que está nas gramáticas, que está nos dicionários, quando se trata de chegar, a preposição é a. Quem chega, chega, a. Se você for a Portugal, você vai ouvir todo mundo dizendo que chegou a. Chegou a casa, chegou à feira, chegou ao mercado, chegou à escola, chegou ao Brasil. Né? Aqui no Brasil, pouca gente chega a. No dia a dia as pessoas chegam mesmo em. Eu chego em Brasília, chego em São Paulo, chego em casa. E aí, como é que fica? Fica que eu devo dizer a você que, apesar de no Brasil, no uso do dia a dia, ser muito comum a preposição em, com o verbo chegar, deve ser usada no chamado padrão formal da língua, deve ser usada a preposição a. Quem chega, chega a. O verbo chegar indica destino, indica direção, e a preposição adequada a essa ideia, a ideia de destino, de direção, a preposição gramaticalmente indicada, é a. Portanto, na língua formal, você chega a Brasília, chega a São Paulo e você chega a casa. Agora, tente imaginar essa canção aqui, o Sim Chambó, com a letra usando a preposição A. Não dá, realmente não dá. É aquela coisa da adequação. Na língua falada, a preposição A, com o verbo chegar, principalmente para chegar a casa. Aqui no Brasil, se você disser, eu cheguei a casa, vão perguntar, que casa? Né? Nós não estamos habituados a isso. Mas no padrão formal é chegar a mesmo, e em Portugal, no dia a dia, isso é mais do que comum. É isso. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa, nossa língua. Eu volto a conversar com Chico César. O professor Ulisses Infante, que é da equipe do, do Nossa Língua Portuguesa, preparou aqui uma série de observações em relação a... A, aos textos do do último disco, desse disco Beleza Mano eu quero começar pela pela faixa espinha dorsal Domingo, né? Você fala aqui, não se esqueça, como é que é? Não se esqueça Domi, é isso? Não se esqueça Domi é que aí já é uma participação do Taíde ah. um rapper daqui da, de São Paulo, que tem uma ah. um, uma dupla junto com o DJ Um e eu os convidei para participar do disco e ele fez um rap em cima dessa letra que de certo modo é inspirada no, no rap né? ah, essa, essa, essa canção eu fiz em 82 8, não, desculpa, 91 e lancei em 92 no festival do Carrefour e criou um certo problema porque a linguagem era estranha tal mas ela acabou chegando lá no, no finalzinho né? é, e muita gente é, corrige o do mim para de mim né? Fala não, mas está errado e tal. Fala não é do mim, como se eu estivesse falando é, do do super ego, do ego, do outro. Do então eu quero falar do mim, o que é o que é preciso no sentido de ser necessário e o que é preciso preciso no sentido de ser é, correto, né? É, para para ser o mim, né? Então a hum. música é uma enumeração, né? Dessas, dos fatores todos, esse né? Dos fatores, exatamente. Tá legal. E você, fa, fa, dá, dá para mostrar um pouquinho para gente como um é que é esse, no, no ritmo, esse domínio, como é que é? É preciso ser grão, é preciso ter pão, é preciso ter paz, é preciso ser bom, é preciso ter bens, é preciso ser cão, é preciso ser caos, é preciso ver Deus, é preciso ter zoos. E por falar nessa, nesse teu jogo de palavras aí tão... Tão afiado, como é que é a história? Você me contou uma vez e é fantástico, eu quero que as pessoas todas saibam a história do, do deve ser legal, ser negão no Senegal, como é que é isso? De onde surgiu isso e como é que foi? Então, há, muito, há muitos, muitos anos, eu tenho um amigo chamado Ricardo, Ricardo Gili, que é de Volta Redonda e tal, eu tocava guitarra na minha banda e morava na casa de um primo em Santana e o primo foi ao antigo teatro Espaço Mambembe e tal, Vê uma festa dos negros, né? Na, dos anos 80. Muito funk, hip hop, é, reggae. E começo do rap e tal. E o primo dele voltou pra casa, contando como é que foi a, essa festa dos negros. Ah, deve ser legal e tal. E voltou com a história: Deve ser legal o não no Senegal. Isso há muito tempo. E ele chegou na casa onde eu morava, na pensão onde eu morava então, falando essa história: Deve ser legal o Senegal no Senegal. O tempo passou, eu. Compus Mama África é, E às vezes tocava Mama África E inseria diversas coisas Que eu já não sabia é, de onde vinha é, tinha, tinha umas coisas assim Tipo, eu vi sua mãe atrás do pé de coco Deve ser legal, Senegal, no Senegal E a gente falava um monte de coisa nos shows o tempo que eu tinha uma banda com o Lepetivo, Angel Millet era, era outra turma E com o passar do tempo Foi ficando só o Deve ser legal, Senegal, no Senegal E eu já não sabia mais de quem era Fiz o disco, Aos Vivos, o... O tempo passou e eu pensando, puxa, aquele negócio não é meu. Né? Um dia alguém vai bater na minha porta e tal, é, querendo os direitos e tal. Aí eu achava que tinha a ver com esse meu amigo, Ricardo Gili. E eu encontrei e perguntei, Gili, isso é seu? Ele falou, não, não é meu, mas eu sei de quem é. Eu falei, de quem é? Esse bicho é o meu primo. Né? O meu primo que há muitos anos apareceu com essa história e tal, e na verdade é, é dele e tal. Eu falei, bom, mas ele não vai me... Ele falou, não, ele só quer um disco e ficou contente que uma bobagem que ele pensando depois de uma festa né, dos anos 80 é, Serviu para alguma coisa e tal Eu falei, pô, mas é tão precioso e tal Depois encontrei o próprio primo, né E isso começou a fazer parte da música Nas minhas canções tem muita, muita coisa reaproveitada Coisas minhas, é, coisas de outras pessoas no Beradeiro, por exemplo, eu tinha muita dúvida se aquela frase da cigana analfabeta lendo a mão de Paulo Freire... Que é uma coisa de louco. É como... que eu ficava na dúvida se era minha ou se era de um amigo meu, do ah, tempo é. da universidade. Ele é, mora no Piauí. E eu liguei pra ele e perguntei, Magalhães, de quem é isso? Me tira essa, esse peso na consciência. Ele falou, isso é seu, lembra daquele tempo que a gente fazia um recital de poesia e tal. Falei, pô, bom, esse é meu, graças a Deus. Isso é uma coisa incrível, quer dizer, <risos> o, o autor esquece que é autor eu esqueço, de vez em quando eu, eu, eu me pego cantando dentro de casa, tomando banho, umas músicas minhas, é, como se não fossem minhas, né, onde estará o meu amor, sabão Sim. e tal, né, como se fosse qualquer uma, como se fosse música, sei lá, do Castelo rá tim pra criança, qualquer uma, Sim. né, o Detalhes de Roberto Erasmo Carlos, eu lá cantando a minha como se já não fosse mais minha, porque de fato não é mais, Sim. né. Eu vou interromper um pouquinho, nós vamos fazer um intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar com o Chico César. Nossa língua, nós, nossa língua. Eu volto a conversar com o Chico, Chico César. Vamos falar, a gente já falou que ia falar, falou, depois não falou, rodeou, <risos> voltou, foi, voltou. Vamos falar do disco agora, deste disco aqui. É, chaga, né? Chega da chaga da dor. Né? A música fica com esses gritos, né? Que... É, é, no que que é? Qual é o, a, a, o lance aqui linguístico do chega, da chaga, da dor? Como é que é? Então, essa, essa música é de um, de um show que eu fiz em 82, em João Pessoa. Um show chamado Pão Doce Recheado com Granada. Né? Em que eu usei bastante a, a um pouco da poesia concreta ou neoconcreta, né? É, aliterações... É, você, a repetição do som buscando um sentido, né? Essa, essa ideia de estar tá ali juntinho, ao mesmo tempo a, a chaga, né? E, uhum. e um grito de basta, chega, né? É, chega, chaga, chaga, chega. É, ah. e também com esse, com esse som da caixa, chagadá, chagadá, chagadá, como uma caixa marcial e tudo, né? Isso é uma herança do trabalho de Tom Zé, um pouco né, é, do, do trabalho de, de, de Jades Macalé. É uma tentativa de, de ter no universo da canção essas experiências. Né? Não precisa ser tudo assim, mas eu acho legal também mostrar para a pessoa que se acostumou a ouvir à primeira vista, a África, que há essas possibilidades e que elas não se negam, podem caminhar juntas. É, há um, eu diria que há bastante, né? Esse recurso aqui é, é bastante comum nesse, nesse seu trabalho, nesse seu disco, né? Há muito jogo de palavras mesmo, né? No reprocissão, por exemplo, você joga com, com mano, maná, pão, peixe, pastel, né? Em transe, em terra, em tranha, que é uma coisa muito bonita aqui. Em transe, em terra, em tranha, né? É, o jogo aqui das duas preposições, em, em, né? Em transe, em terra, para depois é, desembocar no em tranha, do som do em, né? Quer dizer, é, dá muito trabalho fazer isso, Chico, como é que é o trabalho de construção disso? Quanto tempo leva, você tem que lapidar, lapidar, você acha logo a forma ideal, troca, joga fora, rasga, rabisca, como é que é isso? Cada cada vez é uma vez, cada processo é único, essa música, por exemplo, eu fiz toda a primeira estrofe de uma vez, um estalo assim, parece uma coisa meio mediúnica, e, e eu fiz e depois achei que aquilo era uma forma, mas que eu precisava ainda ter mais dois da, com, com a mesma forma e uma espécie de refrão, né? Que é esse voar, soalado ou encantado pela cobra que rasteja pelo chão, né? É, numa referência à música à Procissão do Gilberto Gil, né? Que foi feita no ano que eu nasci, em 64. E por isso reprocissão. Por isso reprocissão. E um dia desse um alguém lembrou. Pô, tem muito a ver com o Gil por causa dos ré, ré favela, é re ré fazenda, real Eu falei, é. isso eu nunca tinha pensado. É. Só tinha pensado no procissão mesmo. Não tinha Sim. pensado no, no resto, né? Sim. Então, nesse caso, foi, foi dessa forma. E tem músicas que já vem tudo, tem músicas que eu fico. Músicas que eu fico assim dias, é, meses, anos faz guarda depois guarda, volta depois mexe, mexe mexe remexe é. e há coisas um pouco digamos mais normais no aspecto uh, de construção de frase mas com um significado muito forte perto de mais de Deus por exemplo essa gente é o diabo né e faz a vida de Deus em inferno né? que como é que é quem é essa gente toda tão ruim que transforma a vida de Deus nessa coisa quem que é essa gente toda aqui do perto demais de Deus? Essa é, que, gente é o na verdade, a gente tem uma, uma relação muito utilitária com relação a Deus e aos deuses, né? É, todo mundo é, valha-me Deus, Deus faça isso, Deus. Aí eu pensei, puxa, né? Assim Deus já vai ficar, vai virar um funcionário, um office boy da gente, né? cara, Deus me faça feira, que isso? é isso, vai você lá, faz, batalha e tal, né, é. É, e a música, eu tô aí tomando a defesa de Deus, não parece, é. né, porque eu falo que tem muita gente perto demais de Deus e guarda Deus na cristaleira, né, fica aquele retratinho ali, você vai lá e, né, diz duas coisas, se beija rapidinho e acha que Deus vai resolver a tua vida, né, não vai, né, você que tem que ir lá e resolver é a música de falar disso né? é, A burocratização quase dessa relação com Deus Não o seu texto lá claro, na vida das pessoas né E muita gente que hoje até se vale da, da, da imagem de Deus Para sacanear na verdade né? É, é aqueles que, que iludem a, a, a boa, boa fé da, é. dos outros né É um Deus a serviço de... é, é um office boy perigoso né Perigosíssimo. É, verdade, é verdade Perigoso o que, que é a beleza Zabelê? Zabelê é um pássaro, ou não? O que, que é a beleza Zabelê? Zabelê aí é... Zabelê, na música Beleza Mano, é isso? Zabelê é o nome da filha da Baby Consuelo, é. uma, uma das, das meninas chama-se Zabelê, e tem uma música... Minha sabia, minha Zabelê, que Nana K. me canta, né? Hum. Nã, nã, nã, nã, com você... E... Zabelê é um pássaro? É um pássaro, é. Né? E eu tinha pensado... É... Que beleza, a são palavras que estão ali dentro, né? É. Uma está tá, tá dentro da outra, né? E pensei em, em brincar com isso e juntar com mais uma outra coisa, que é esse modo de falar do, do jovem da rua de São Paulo. Beleza, mano. Né? E eu quis trazer essa coisa do, do universo rural, do pássaro e tal, para um nome de mulher, para um nome delicado, né? É, e, e, e falar dessa... Dessa, dessa dessa necessidade de transformação, de atuação, de você pensar para cima, né, pensar tá alto astral, a música Beleza, mano, que dá que dá nome ao disco, né? É, tem tem a ver com isso. Eu, infelizmente, eu preciso encerrar ah, eu vou te pedir se, se possível que a gente termine com você tocando um pouquinho da música do Paulo Freire, a música que você fez pro citando o Paulo Freire, se for possível. Ah, é o verdadeiro, é, essa assim, eu nem precisa é. tocar. O grande educador, o grande professor brasileiro Paulo Freire. Obrigado, Chico, presença. eu que agradeço pela presença. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua. Eu queria saber o que é gerúndio. O nosso telespectador quer saber o que é gerúndio. Na verdade, eu não sei se ele quer saber o que é ou se ele quer saber quando se usa. Vamos começar pela identificação. Se você procurar nas gramáticas, você vai descobrir que o gerúndio é uma das chamadas. Formas nominais do verbo. Bonito isso, né? Por que formas nominais? Porque é quando o verbo pode atuar como nome. No caso do gerúndio, que é aquela forma que termina em NDO, falando, bebendo, partindo, correndo e por aí vai. O gerúndio pode ser usado como uma forma nominal, como se fosse um adjetivo, né? Por exemplo, água fervendo, água fervendo que ferve, não é a palavra fervendo, verbo no gerúndio, em relação à água, como se fosse, como se tivesse o valor de adjetivo, valor nominal no caso. Agora, a história é a seguinte, o gerúndio é usado basicamente para que se dê a ideia de algo em processo de execução, algo durante esse processo, algo que dura, algo que está justamente naquele processo de execução. Há uma diferença entre o uso brasileiro e o uso português. O brasileiro exagera, não sei se por influência do inglês, não sei, mas o brasileiro exagera no uso do gerúndio. Nós aqui falamos, né, é, falando, bebendo, aliás, está na moda uma coisa horrorosa, né? A gente podia estar almoçando junto amanhã... A gente podia estar almoçando junto amanhã. O senhor pode estar enviando um fax para nós? O senhor pode estar enviando um fax para nós amanhã? Por que não o senhor pode enviar um fax amanhã? Essa moda exagerada do gerúndio aí, com três verbos agora, isso é um cacuete esquisito. Em Portugal não se usa. Em Portugal, em vez de dizer é, estou correndo, se diz estou a correr. Né? Estou a correr. Vamos ouvir uma canção do Gonzaguinha, em que ele usa o gerúndio de forma extremamente contundente, de forma bastante interessante. Vamos lá. Você ouviu aí, explode coração do Gonzaguinha com ele, e a letra diz... Como se fosse o sol desvirginando a madrugada. Em Portugal, isso seria como se fosse o sol a desvirginar a madrugada. O gerúndio, como eu disse, dá a ideia da coisa em processo de execução: o sol desvirginando, o sol enquanto desvirgina. O sol. Durante esse processo de desvirginar a madrugada O mesmo acontece nas demais passagens Nascendo, rompendo, tomando, rasgando, chorando, sorrindo, sofrendo, adorando, gritando, derramando Esse gerúndio que prolonga no texto do Gonzaguinho essa ideia de tudo em processo de execução Tudo durante o processo de execução Então é isso, eh, caro telespectador, é isso que é o gerúndio em português Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nos, nos, sa, nossa, nossa, nossa língua. Língua.